Passear por Tóquio é sempre uma surpresa. Quando cai a noite, então, tudo se acende e você se sente numa cena de filme ou de game. Seja na hora de comer, de beber, de comprar e de explorar o diferente, de curtir a vida noturna ou até mesmo na hora de se aglomerar. Xíndico é parada obrigatória. E não deixe de visitar o tio Godzilla bem nessa rua. Viu ele ali?